Olá, tudo bem? Eu me chamo Eric e hoje eu vim dar meu deboimento sobre o produto Omax. Muitas pessoas procuram saber se realmente funciona, se realmente vai funcionar para você e também falar para você onde você pode comprar ele com segurança. Mas eu peço que você fique até o final desse vídeo porque tem um alerta muito importante para te dar. Tudo bem? Vamos lá. O Omax não é um remédio que você encontra em farmácia. O Omax é um suplemento natural que vai te ajudar a eliminar a gordura. Os benefícios do OMAX realmente são maravilhosos, ele vai te ajudar a acelerar o seu metabolismo, vai ajudar a queimar muito mais rápido a sua gordura, vai te deixar com a pele bem mais firme, também vai te deixar livre de estrias e celulites, uma coisa muito importante, especialmente para as mulheres. É um produto que você tem que ser feito um tratamento. É recomendado que para você começar a ter os resultados com o Max, que você comece a fazer um tratamento de 3 a 5 meses para que você já comece a ter seus resultados, certo? Eu já tenho aí em torno de uns 4 a 5 meses que eu estou fazendo. Já perdi aí uns 5, 5,5 kg a quase 6 kg. É um tratamento que eu faço diariamente. Eu tomo duas cápsulas por dia, eu tomo uma pela manhã e uma pela tarde, uma pela noite, que diga. Sempre 10 minutos antes de qualquer refeição. O, o Max vai funcionar com você? Eu acredito que você deve estar se perguntando isso. Sim, ele vai funcionar com você. Mas é aquilo, você tem que fazer o tratamento certinho. Se você pega para fazer um tratamento de 3 meses ou de 5, que é o recomendado, para que venha aparecer mais seus resultados é, logo, o que, é que acontece? Você tem que começar do início que você começou o tratamento até o final, você tem que fazer ele certinho. Tomar todos os dias. Porque tem muitas pessoas costuma tomar esse suplemento natural, e aí tipo, toma uma primeira semana, de repente, ou esquece, ou deixa de tomar na outra, aí depois volta a tomar e de repente você cortou o ciclo do tratamento, realmente você não vai ter resultado. Aí depois que acaba é, os meses de tratamento, você vê que não teve resultado, aí você vai começar a falar que o produto não funciona. Não funciona porque realmente você não fez certo entende? É aquilo que eu te falei. Ele vai te ajudar a queimar sua gordura, entendeu? Vai te ajudar com celulite, estrias, vai deixar sua pele bem mais jovem, bem mais rígida, entendeu? Não, não muito flácida. Mas é aquilo, é um tratamento que tem que ser feito e nada mais. E outra coisa, ele também é liberado pela Anvisa, ele tem um selo da Anvisa. Se você não sabe o que é a Anvisa, dá uma pesquisada no Google aí que você vai... Saber direitinho o que é. É o selinho que a Anvisa libera sobre medicamento suplemento que pode ser comercializado é, no país. Tudo bem? É um produto realmente que funciona. Acredito se você fazer o tratamento vai, funcionar para você. Tem muitos benefícios, como já te falei. Vai ajudar a queimar a sua gordura. é a seu, é, Não vai te deixar com estrias nem celulite. Tá me ajudando. Tô muito feliz. Eu já perdi quase 6 quilos. E é muito bom porque eu não tenho muito esse tempo. Porque a gente, às vezes, tem muita correria de do dia a dia de trabalho vou aqui vou ali sabe às vezes me alimento mal me alimento direito não faço nenhum tipo de exercício aí a gente acaba acontecendo o quê comendo dormindo engordando comendo dormindo engordando aí acaba tendo muito trabalho né porque a gente só porque brasileiro tem um costume a gente só começa a ver esse tipo de coisa quando já tá já no extremo ah eu engordei eu ganhei alguns quilinhos preciso correr agora para poder perder entendeu para queimar mais fácil, o que é que não veio isso antes, né? Se alimenta um pouco melhor, coisa e tal. Compreendo, às vezes é tempo, é muito trabalho, muita correria. Às vezes a gente se passa por esse tipo de coisa. Mas a saúde é o mais importante que a gente tem que analisar. Aí eu volto a dizer, abaixo desse vídeo aqui eu vou deixar o um link da página oficial onde você pode comprar. E o alerta que eu tenho para falar para você é o seguinte. Por esse produto, esse suplemento tá sendo muito bem falado na mídia, né? em muitos lugares até fora do país. Sabe como é que ela aquela conversinha do brasileiro, né? Já começou a falsificar. O Mercado Livre, o OLX, é, grandes outras empresas aí no comércio estão começando a comercializar esse produto falsificado. Se você comprar no OLX ou Mercado Livre, primeiro, você não vai ter sua garantia, e segundo, você pode estar tá comprando um produto totalmente falsificado, vai prejudicar a sua saúde, isso é um problema gravíssimo irreversível para você. Como eu falei, aqui abaixo desse link, Desse vídeo eu vou deixar o link da página oficial do produto dá uma clicada lá você vai ver todos os benefícios realmente vai ver é, todas as informações cabíveis para você tudo bem e volta a dizer bastante cuidado onde você compra mesmo porque primeiro você não vai ter a segurança e você comprando diretamente da página oficial do produto eles te dão 30 dias de segurança Caso você não venha a ter resultados naqueles 30 dias, eles reembolsam o seu dinheiro 100%. Sem muito mimimi, sem muita conversinha. Quer conhecer? Clica aí na página de venda, dá uma analisada, dá uma olhadinha. E se gostar e se achou que é, foi bom esse depoimento que eu dei para você, compartilha com mais pessoas para que outras pessoas possam ver também. Tudo bem? Um forte abraço e valeu!